Olá! Para instalar o plugin do Mendeley para exportar artigos do Web of Science, você clica em Tools e instala o Web Importer. Abrirá um site explicando como instala. Para instalar, basta você arrastar o Save to Mendeley para a barra de favoritos. E pronto, o plugin foi instalado. Bom, é isso e obrigado.